O cara sentou ali, o cara até sentou, cara. Opa. Ó, tem umas pessoas querendo falar com vocês aqui, trocar uma palavrinha rapidão, você tem um conversar com eles, olha aí ó, tem umas pessoas querendo falar com vocês, nossa mano, vem, vem logo carai. Então, deixe-me trazer eles. Por favor, posso pegar os dois dos quatro comentários de voz para o Street Fighter VI virar o palco? Olha aí, comentários de do Street Fighter VI, This mano, ó. Is... And... Ah, oh. nós. Nice. Dois dos quatro, né? É. Legal. Foram os dois primeiros anunciados, ó, esses dois aí. Só pra lembrar, galera, que eles anunciaram recentemente o James Chen e o Taste Steve pro Street Fighter 6 também. Isso. para nós, Tá agradecendo a galera por estar lá no Mandalay Bay na Evolution, do Street Fighter V, que, um que bem, é a última dele, né? Também, de Ó, vai passar you. umas palavras ali do cara. Oh. Thank you for all, all awesome é, agora é, eu não consigo traduzir, tá não. Ele tá, ele tá agradecendo so. as ações do, que os é. players oh. jogaram pra cacete. Ele tá com a colinha you na mão see. ali. <risos> Many of you fans were wearing masks at this event. Ah, ah tá tá agradecendo a galera, a né? Muito that, legal ver eles usando máscara. É o cara botando máscara naquela bancada lá que estava sem sapato. Excitement on Zurich were arena Thank you! De nada! Nós estamos aqui ao vivo também acompanhando, é nós! a <risos> Ah, mentira! Mentira! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Pera. <risos> Ah, mentira, pera aí, oh, oh. Aí voltou, nossa Vocês estão prontos Você para o futuro Street Fighter, beleza <risos> Tinha dado Paulo o palo do microfone oh. aí, cara? Tá? Não Ah, não fui eu que fui, fiz um... o não, não, não, não, não, não fui eu mesmo okay. Ah, tá everybody <risos> Everybody ready Yes, I know To tá lendo o braço, mano. Do, do you want to more? <risos> nós queremos mais, nós queremos mais sim. Mostra o Ken, isso. <risos> New Joiner é personagem novo. Os <risos> caras é extremamente empolgados irmão. Nossa, vamos lá! Do you want information? <risos> vamos que vamos, vamos que vamos! Ai, mano. Kimberly! Ah, Kimberly mano. Beleza. Beleza. Os vazamentos foram corretos hoje. É, infelizmente a. <risos> a capa da Alemanha deu, ah. deu spoiler. <risos> Legal o design dela, mano. Olha! Yeah. Foi rapidassa, essa bichinha, hein? Eita porra! Caramba, na garota é rápida. Olha! Nossa, mano! Nossa, que colada na parede, irmão! Nossa, que Eita, <risos> drive impact, hein? Ó, super arte nível 2. Mano, porra. Que da hora! Perfect Parry nível. Super arte nível <risos> 3 agora, hein? Que da hora. A imagenzinha lá. Pô, doido, cara. Gameplay a dela olha, é muito mano. louco, velho. Nossa. Ó, oh, a Jury. A Jury. Something wicked is coming. Eita, <risos> Jury. Nossa, a galera é pira, irmão. <risos> jury. Nossa, até arrepiei, irmão. Nossa, mano. Eita, rebolado, hein? <risos> Nossa, que louco, irmão. Nossa, Olha mano. esse cenário, mano. cara. Mano, que isso, cara? Nossa, assim, ela inve... Nossa, as meninas estão assistindo exorcista, hein? Na moral. <risos> ah. uh. Super Ash, nível 3 uh. Uh. Nossa. Nossa. Que da hora, mano Que louco, irmão Sensacional, mano Sensacional Your Moment, Your Fight. Oh, Coming 2023. Oh, my God. É, a Capcom Germany tinha feito besteira mesmo. É, mano. I know. Chate, chat, chat, <risos> Cara, sensacional. Muito foda. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa. Oh. One um more time, Street Fighter Six, Jory, just a kid. All right, real quick, real quick, real quick. I need you guys to hang out. We got more coming up. We just gonna hit this great break, but we will be right back. Please hang out with us. Hang out, just a kid. Hang out. Beleza, vamos esperar um pouquinho. Eles vão fazer um intervalo e a gente volta também. Vamos lá. Bom, de fato a gente não teve mais nada depois desse intervalo aqui. Vamos dar uma conferida mais uma vez aqui, Alandis, no trailer das meninas. Pra Aff. gente poder tecer um pouquinho de comentários. Porque a gente deve fazer vídeos separados com mais informações das duas depois, ó. Uhum. Pô, curti demais a Kimberly, mano. O gameplay dela é muito legal, cara. É, ficou um bem diferente mesmo. No começo eu vi alguns momentos que me lembrou muito da Sakura, sabe? Tipo, o Tatsu dela subindo e tal. É, o Tatsu ah. dela, realmente, realmente. Na verdade... Nossa, olha essa agora... espécie de teleporte que ela fez ali, mano, com o spray. Então... Então... É o é, Tatsu mais o teleporte, cara, meu. Me lembro, assim, mistura de Gai com Ibuki, manja? Muito Porque louco. o Gai também tem um Tatsu pra cima, né? Aham. Uhum. Ó, isso aí também lembra o aí... Gai, ó. Isso aí, ó. É, e a Ibuki some, manja? Olha os spray, mano. Achei legal isso daí também. Ah, ficou da eu sei onda. que não faz muito estilo de algumas pessoas, mas eu achei legal isso daqui. Ah, Doido. Eu achei, eu achei que toda a construção dela foi muito boa, cara. É. Agora, essa Jury ficou legal também, irmão. A gente, dá, a gente consegue ver muitos golpes característicos dela, né? Que a gente acabou de ver, inclusive, no campeonato Street Fighter V, mas... Tem algumas coisas... Novas também, claro. Sim. É, uh, no, no geral, ficou muito a jury que a gente conhece, né? O design dela ficou muito bom, né? Ela chegando é. de moto capacete com um chifrinho ali por causa do cabelo. Ficou legal pra caramba, né? Uh, eles deram mais ênfase pra personalidade dela nos maneirismos, né? Na, na roupa. Nossa, mas eu achei que no geral é. Eu achei que no geral ficou bem bem a jura que a gente tá acostumado a ver, sabe? É, não, no geralzão tá bem parecido mesmo, o que a gente tá acostumado. É. Hum. Muito louco, irmão. Cara, esse super arte nível 3 dela ficou da hora, hein? Ficou, mano, ficou. Eu, eu gostei dela pegando o rosto do cara com peça assim. É. Essa carinha bonitinha aqui. Não, ela faz uma carinha bonitinha que depois vira uma cara de sádica, né? Aqui, ó. Quer ver? Ó. a carinha bonitinha. Ó, repara pra você ver, ó. Os olhos dela, assim, tipo, a, a pupila, né? Aqui, ó. Abertinha, uhum. bonitinha e pá. Aí como é que o negócio diminui, ó. Uhum. Sádica total, filho. Não, é, é muito louco. Muito louco. O, o, no final, ali, depois brilho no olho dela e tal, acho que ficou sensacional, cara. Sim, as duas personagens ficaram muito legais, pena que a gente não teve é. o nosso Ken que a gente esperava, né, Lance? É, eu queria ter visto o Ken, queria ter visto a Cammy, mas vamos esperar um pouquinho, às vezes, né, eles estão esperando mais feedback da galera, ensinando o que a galera espera, às vezes o Ken não ficou do jeito que eles gostariam que, que ficasse, né? Pois é. é, mas assim, essas revelações ficaram legais, eu gostei das duas. E... Kimberley muito uhum. da hora, Jory retornando aí também, bem bacana, com a re né? a gente vendo os golpes aí com esses gráficos também aprimorados, bem legal mesmo, cara, bem legal. Uhum. Sim. É, mas é isso, minha gente. Comentem aí no que vocês acharam, porque esse aqui a gente tá fazendo um vídeo e então tal, a gente tá em live, mas a gente tá gravando o um vídeo ao mesmo tempo. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam das duas personagens. A gente vai adorar ver os comentários de todos. E já deixa um likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder novidades de Street Fighter 6, que vai ter muito aqui no canal nesses próximos dias. Beleza? Beijo pra vocês até mais. E... Vamos. Fuemos.